Oi pessoal, etapa 2 Nós estamos aqui no 13º andar E aqui, ó Aqui, ó, aponta pra cá Aqui nós vamos, já coloquei a presilha Ela empunha, tá? Tá aqui, ó Quanto mais ela aperta, ela desce aqui Trava o cabo E esse cabo vai passar aqui independente Eu já furei, não vamos usar A ferramenta adequada Pra poder prender bem, ó, ó. Ficou bem preso agora Tá vendo, ó bem preso, então essa é a sustentação do nosso cabo agora para que ele possa trabalhar livremente aqui sem depender do, do cabo de comando, tá? Ele trabalha perfeito, igualzinho aqui o cabo de comando, então essa é a, é, a etapa 2, que vocês têm que fazer obrigatoriamente, prender, fazer com que essa presilha venha pra cá para posteriormente passar o descer com o cabo e prender aqui, ok? Até já Vamos, daqui a pouco eu mostro pra, mais pra vocês Oi pessoal, ah, nós acabamos de passar o cabo e já encunhamos lá, o cabo lá na, na, na presilha, né? E agora a gente precisa abrir o cabo. Aqui vou mostrar pra vocês, ó. Então a gente precisa de um estilete, que a gente vai cortar aqui, ó, no centro. Tá certo? Aqui, ó, a gente vai rasgar aqui assim. Ó, vou mostrar pra vocês. Dos dois lados, Ó, ó abrir aqui ó. ó aqui esse é a nossa parte do cabo né ó aqui é onde vai aparecer é, a, aonde a gente precisa ó, a malha o alumínio né onde que ele fica protegido aqui e consequentemente a gente vai ver aqui nos pares ó aqui nos pares aqui que a gente vai precisar ligar tá bom e a gente vai fazer essas ligações E a gente vai mostrando para vocês até já seio vou mostrar para vocês o seio ó tá vendo tá aqui ó certinho não tá preso bem ancorado e é isso agora o elevador tá livre para trabalhar e agora é só fazer as conexões em cima da cabine para a câmera e lá no meio do poço também para o cabo que vai chegar do, do do DVR, tá? Quem é técnico sabe o que eu estou falando. Qualquer dúvida vocês entrem em contato conosco, tá? Somos da Emalve, temos um serviço muito qualificado para isso. Vamos dar assessoria total para vocês. Então se vocês adquirirem um cabo conosco, nós vamos dar dois anos de garantia para vocês. Se se isso vocês nos contratarem para fazer essa instalação.